Rui Pierre Raimi, filho do senhor Pedro Guido Pusse, Sr. Pedrinho, é a casa do Rui, morou aí o Rui, muito bonita a casa, eles estão aí zelando, cuidando dela. Opa, mal. Olha como a franca cresce. Fala ah, companheiro. Bom? procurando. Eu tô fazendo um registro aqui dessa história da Franca. Ah. Qual que é seu nome? O meu é Chico. Não, mas... Ah, eu te conheço, é professor. É engenheiro lá, ué. O, o Chico lá da, da, da prefeitura. Isso, Trabalhou Trabalhando com o Maurício, né? Gente? Isso. Você conhece desde Tem o Maurício, essa... desde o Maurício. Um pouco mais ué. Ô, ô Chico, Oi. essa cidade já cresceu demais, né? Nossa. Você sim. nasceu aonde? Nasci aqui, eu nasci aqui, né? Mas era de Claraval. Aqui pertencia Claraval, Clara, não, não. É que não tinha, lá não tinha o hospital, né? É. A maternidade. Aí vim nascer na Santa Carmen. Né? Um é. Espera um pouquinho, Chico, ó. Oh, eu vou estacionar aqui, nós né? vamos conversar mais um pouco. Ó. Oh. Vou só dar. Ô, ô Chico, aqui mesmo, aqui ó. Abre a porta aqui ó. Abre, abre a porta aí, só um pouquinho pra você ficar mais visto aqui ó. Pera aí, Chico. É. Ô Chico, é pastor Ronaldo. Eu tô sempre fazendo história e é a coisa que eu mais gosto que tenho. Eu sabe? já li. Aí ó. Qual Fran... que é o seu nome completo? É Fran... Francisco Antônio Salles. Salles. Eu sei, bom... Sade. Sade, você é s Sade. d Ah, então você é turco daqueles. Tá? É, dos, dos do é, os turcos do Claraval. do <risos> Claraval. Fizeram história, né, rapaz? É, fizeram. Você nasceu lá, não, você morava Nas lá. Morava lá, E veio aqui. nascer aqui. Isso. Por causa do recurso da Santa é. Casa, né? Aí nasci aqui, fui registrado aqui. Você sabe quem é que foi o médico que ajudou o seu, a você chegar nessa nesse planeta? Quem é que era? Doutor Michel, nasci em Ah, eu conheci o doutor Michel. Era Sim, um tipo... médico da família, é. era um médico que ia lá em Claraval, é, cuidava de, de todo mundo. Ô uhum. oh, Chico, me fala da um família. pouquinho, o seu pai, você falou o nome dele e da sua mãe, fala também. É, o pai é o Abdala Sade Abrahim. Abraim. É, mas ninguém conhecia ele por esse nome, né? O apelido dele era Salá, o um apelido sírio. É. Irmão do Ele seu pai? Ele era diamantário. Diamantário. Também. Quem é. que eram é os irmãos do seu pai? Jorge Saad. Daqui de Franca, veio para Franca? É. é, o Jorge Saad o senhor já conheceu. Ele faleceu, mas... É... O irmão do meu pai, o outro era Abrão Saad. Abrão. Antônio Sádio. E, e as mulheres? Mulheres era a Dorama, lá da, da Casa Dorama, né? É. O é um pessoal não é, sabe. de Claraval, sempre morou em Claraval. Calquebe, que era mãe dos Bachur, mãe do Nas Bachur, do, do Jorge Bachur. Que, que grupo grande, hein, rapaz? É, grande. Aqui em Franca tinha uma influência muito grande, né? No comércio, né? É, aquela é. parte lá da Avenida Presidente Vargas ali. Alumínio Todo mundo ali, chegou e, e acampou, acampou ali, né? Ah, mas ali é, é o seguinte, eles estavam chegando de Claraval para cá. Acampava lá. Acampava. <risos> Rapaz, que... aquilo ali quando eles chegaram era tudo terra, né? Era. Tudo terra, igual parecido ali. Eu ali mesmo terra. lembro, assim, da parte de terra, e até o início da Avenida Brasil era asfalto. Dali para lá era terra. Aquela, ah, do cemitério Santa Santo Agostinho não passava lá não. Era, era é. desviado e ela é mais em cima na Avenida, na avenida, Brasil. avenida Brasil, né? É. Pra fugir da ponte, Saía né? Saía por cima. Por cima. O Maurício é que fez aquela ponte ali, o viaduto, na época dele, né? Que inaugurou ali o. o não, o foi cemitério. Antes. Foi antes. Foi antes. Mas o Maurício que inaugurou aquela é. estátua do, do, do cemitério Santo Agostinho. É. Eu estava lá. Uhum. É, na época. Não, é. é quando ele chegou, logo, ele fez aquele trabalho, É você foi em 80, sou formado em 84, foi, deve ter sido em 82, 81, 82, não sei. Você formou em 84? 84. Eu também. Nós somos da mesma turma de direito lá, né? Não, eu não formei você formou... em direito. Você formou em quê? Eu formei no Rio em arquitetura. Arquitetura, né? É o que sou... eu trabalhava na prefeitura. Na prefeitura, como engenheiro. Provando projetos. E a gente deu trabalho para vocês lá, não deu? Você o Wilson, o Wilson Teixeira, é, me ajudou muito aqui, pessoal. Mas o Wilson Teixeira que me deu o trabalho, não? É. Acabou me. me... Quem que deu o Wilson Teixeira? Teixeira. Tá, tá, em casa, né? Tá... precisava de registrar que cara Ele trabalhou foi... muito. Ele foi Ele... o, o, o, o Francisco, é. o Chico. Eu vou falar Chico, é Todo é mundo É Chico, Bia. É, é, vai... Você estudou aonde, primário? Comecei, Aqui em frente. comecei no Caetano Petralha e fui para o IETC. Então você morou ali perto da Avenida Presidente é, Vargas naquela época morava. Eu morava exatamente onde meu pai. Ó, comecei morando lá na Major Mendonça, lá Major Mendonça. Quando cheguei de Claraval, com sete anos de idade. Aí depois mudei ali para Francisco Barbosa. Sim. E depois mudamos ali para a luta Presidente Barnes. Exatamente onde meu pai tinha uh, um, em frente ao uh, Salomão. a Ah, como que chamava a Lorde do seu pai? Meu pai teve duas, né? Assim, ele, a primeira, com os irmãos, chamava Casa Sade. Casa Sade. É, e o segundo deles chamou, depois ele separou, eles separaram, né? E. Casa Saide vendia o que lá? Tecido? Tecido, roupas, prontas, né? Era na esquina da, da, da. Na esquina do Aparecido ali. Do, o Aparecido. É, o Aparecido estava antigamente. Aparecida era na esquina, é. lá, com a Fosse Pena ali. É, depois Não. que ele mudou então, para cá? A Casa Sardes era na esquina de cá. Era ah, assim, sim. De frente. É, hoje é uma farmácia grande, né? É, é uma farmácia hum. grande. Ô Chico. Parece ah, que virou até é. loja de moto agora. É, né? tem, tem um, um hum. movimento grande ali. Hum. Então aquele ali é o seu chão. E, o, e a outra loja chamava Bazar 21. Bazar 21. É. Ali tinha uma loja que era do sul, é, Berdu, mais para cima, né? Não, é lá em cima. É, lá em cima, é perto, da prefeitura. Isso que eu falando. tô falando, é. isso que eu tô falando é... É que aí embaixo, do início... É, duas é, quadras para baixo. É, duas quadras para baixo. Você fica falando assim, aquela avenida ali era, era o... Hoje, para mim, é a melhor avenida comercial de Franca, né? É. Mais larga, mais ampla, é. né? Foi muito bem, bem foi, elaborado aquilo lá. Né? planejado, né? Era, era uma. Um arquiteto. Eu não me lembro agora, mas. A, aquela avenida foi planejada e era para cortar a cidade. Né? É. Você trabalhou ali na prefeitura. Tinha um de finanças que a mulher dele. É, não, a irmã dele é esposa do Chico Ponce. E ele tinha um problema numa perna, oh, o é que picolé, chama? picolé, vamos me ajudar aí ah, hoje. Ah, Ajuda ah, hoje nosso picolé, para dar obrigado. uma força para mim. Não estou ah, gravando aqui, depois eu passo aí, falou? Falou. Ah, é, estou gravando. Ah, ah, aí Ô, O o o Francisco, me fala mais um pouquinho da avenida. Você estudou ali no, no, no Caetano. Pois e fui depois fui para o IETC. IETC. Fiquei IETC. no IETC até formando no colegial. O IETC, você foi aluno do Reverendo Nicanor. Era. O... Dona Lúcia Serasa. Serasa. Que era da música, né? Isso. Você aprendeu a cantar um é. o hino Mas você não, cantava eu um eu muito. Não, eu não aprendi. Eu não aprendi foi música. <risos> <risos> é. É. Todo mundo que passou ali, fala assim, tinha que aprender o hino nacional direito, né? é. tinha um... um... Ela fazia a gente escrever cem é. é. vezes. É. Eita, Dona Lúcia. Eu não, não a conheci, mas o, era... o professor Hilário de Matemática, que era, era pai do... Oh, meu Deus do céu. Reverendo Nicanor, em inglês. É, tio Sonicanor em Canor. inglês. Sonicanor, essa lá, ué. Seu Nicanor. Sonicanor. É, era bom, bom, boa pessoa, nossa. É aquela a voz mansa dele, o jeito dele, ele, é. ele sabia como que estava o pessoal, foi grande. O hum. que que foi seus colegas ali de, de, de turma, vamos lembrar aí, o Sérgio Augusto, o dentista, foi colega seu ou não? Não lembro. Você não lembra? Esse é... é. Da sua turma? Não, minha turma, eu é... acho que é um pouco... Você estudou na parte anterior. da manhã, né? Foi. Ali tinha um científico, que era pela, de isso, manhã e à tarde. Foi antes. Né? Foi antes? É. Aí depois, depois era colegial. O, o colegial. Marcou presença aquela, aquele colégio, é né? É. Colégio. Nós estamos aí na época da chuva, né? Ô, ô Francisco, me fala mais um pouquinho da, da sua luta, do seu trabalho. Você se formou no Rio de Janeiro? Veio para cá? Veio para cá. Trabalhou na prefeitura? Quatro anos depois que eu cheguei, fui trabalhar com o Maurício. Sim. Né? Fiquei lá... Isso há 30 fui, anos, de, anos atrás. É. Fui diretor da PROAB um tempo, o Maurício me colocou, dois anos lá. Aí depois, em seguida, trouxe de Ari e tal, eu saí. Né? E voltei depois, que voltou o PT, eu voltei mais um tempo, depois voltei, trabalhei com o Sidney também mais um tempo é. aí fui ficando. Você e agora estou não... fora, tô é, Aposentado já? Não, ainda não aposentei, falta um... está em processo aí. É, Uma é, querelazinha. Ô Chico, me fala aqui, então você lembra da construção da prefeitura ou não? Olha, Alfredo, falava vou te falar mas, que eu lembro, mas é, era, eu preciso sintonizar aqui com o senhor. O prédio. Era quando eu era criança. Quando e, você era criança, né? Então, e eu brincava muito lá. No campo eu, do Fugêncio? É, não, campo. eu brincava já na construção da prefeitura. O campo do Fugêncio eu brincava também, quando eu morava na Marjolão Nossa. Ah... Aí eu até lembro, ao lado do campo do Fugêncio, tinha uma fabriquinha de, de calçado ali que pegou fogo. Eu lembro disso por causa de é. lembrança de infância. É. E na prefeitura eu brincava lá. E lembro da primeira francal que foi inaugurada lá, pelo Hélio Palermo, lá na, no passo Municipal, que ainda não estava pronto, estava terminando. A, a prefeitura não estava pronto o prédio? não. Estava é. terminando. Ali foi, foi. A prefeitura é para ser construído ali mesmo, né? E estiraram o, o, o campo do Fulgêncio é. e construíram lá a Francana para ser o campo do Fugêncio, né? Que era muito famoso é. aquele, aquele espaço ali, né? É. Ali tinha um senhor ali, até hoje está vivo, 90 e poucos anos, o senhor José Diogo. Ah, eu, é. eu vi é. até a entrevista que o senhor fez com ele. É. É muito, muito amigo. Muito amigo. Agora você vai ver a sua entrevista. Então você fala aí não. o que você quer falar da, da nossa Franca, Franca do Imperador. Ah, não. É. Eu, eu, fico, eu fico com vergonha. de é vergonha? Aqui, rapaz. Você está deixando a história é. bonita. Você casou não, aqui mas, não? mas então... É... Eu, eu não casei. Eu casei aqui, mas separei. Você hum. tem filhos ou não? Não e eu fiquei pouco tempo casado, casado. Ô, ô Chico, a vida é uma coisa que o Paulo é marcada por mistérios, né a gente não sabe o que vai acontecer com a gente né? a gente vai caminhando e o caminho vai abrindo vai dando uma outra não. você vai é, entrando em certos de repente acorda a, a, numa outra outra de, dimensão lá num outra, outra dimensão né? eu nunca imaginava chegar aqui isso aqui para você que trabalhou ali na prefeitura naquela época isso aqui tudo era do, pertencia o champanhar né aqui eu é, quero os fundos é, champanhar aqui é o fundo do champanhar é, o champanhar tá aqui é ali na frente né ali tinha uma horta hoje eu dei uma carona para uma senhora e ela falou assim, meu pai trabalhou na horta do champanhar porque ali era hum. o colégio, né? Mas é do lado de lá. Do lado não. de lá. Do hum. outro lado de lá. Você aqui é grande. Do outro lado aqui era a propriedade do seu Antônio de Freitas, né? Do lado de lá do, da avenida. Ali tinha hum. uns é. queridos fortes, né? Ainda um tem pessoal, o Freitas lá. O Freitas. Ali é o, é o Toninho Freitas. Filho do seu Antônio. Tinha uma casa bonita e grande. Deixa uma mensagem aí de vida. Aí. A vida é um, um desafio. É. A, a vida. É uma caminhada. Não é um des, é, desafio, é, né? Para todo mundo. É, a vida não é fácil, mas. Fazendo Dá para ser feliz. Dá para ser feliz. O né? é. que, que você gosta? Você jogou bola? Não, eu fazia judô. Eu gostava mais de judô, de. Capoeira. Capoeira. Vamos <risos> ver. Você não joguei embora. Ah, você estudou A lá gente no jogava no IETC. É. Aí... Você conheceu o, o professor Pedroca no ITC, não foi? Foi, conhecia. Mas não foi seu professor, não? Não, foi o meu professor foi o Roberto. O professor Roberto, que também é famoso. Né? É. E o Roberto Engle o foi Pedroca... professor de física seu. Oi. O professor Roberto Engle foi professor seu de matemática? Não chegou a ser. Não chegou a não. ser. Meu professor de matemática é. foi o seu Hilário. Professor Hilário. Hilário. Você foi aluno do seu Pedro o Ele. O Giovanella. O... o filho dele? O meu. É... É... Dick. Deixa, deixa aqui, está aqui, deixa aqui. É... Não, não tem problema. Ô Chico, é... professor de matemática era o. Meia. Meia Ô é. o, o, o, o Chico, você que está com meia meia, a gente chega nessa idade, a gente fica cuidando da saúde da gente, né? Ué, é, então, é o que eu estou fazendo ultimamente. Eu vou fazer 70 agora, né? 70? É, você tem um compromisso, eu quero agradecer muito você, viu? Ah, pela isso? sua gentileza e, e colocar a sua história aqui. Que Depois isso? eu quero conversar uma outra hora com você, com um tempo assim, um lugar melhor, para a gente falar um pouco da sua família, que é muito. Muito es... distinta aqui nessa hum. região, né? Cidade de, de, de Franca e Claraval. É. Eu conto a história. Você Estou... vai contar. Obrigado, obrigado. Ó, ah, um amigo. Eu moro aqui, ó. É. Eu moro aqui lá no quarto, no apartamento quarto. Quarto? No é. segundo andar. É uma hora eu pareço aí, vou subir a escada lá. Tá certo. <risos> eu subi a escada. Mas